E aí pessoal, beleza? Rima Sulo HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada ah, E aí, da hora? Vamos chegar tranquilo trocando rima Quero ver o que você fala, além de sentar e jogar na cara As batalhas que você ganhou e perdeu pra outros caras Eu vim pra cobrar mesmo pra prender a Mano, vim aqui que nem a MC, mano, vai O que você fala, cara?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 você tá entendendo, no instrumental tu pode se achar o bonito, mas longe tu rimou mal Bonito eu não sou, mas eu chego tranquilo, mostrando por cê que eu completo com o resto Aquilo que você não tem rima, você completa só com seu gesto Deixa eles entender o que você fala, tô tranquilo daqui nós já se joga Porque se é fraco, o bagulho é como viva, a de frente foi moral Ele falou que eu completo com gesto, eu faço com rima na situação Porque eu me vejo até fazer um libra, vai ser um a zero, já vou com a mão Não!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 Respondi o que cê veio me dizer Vai tomar o pé sim Porque a disciplina só não a cabeçada Que ela tá ocupada fazendo rima oh! Oh! Oh! Rima antiga, tipos da seca Quer dar selinho na hebe Depois não reclama se a Lilith te deixa careca oh! hey! Sabe muito bem meu mano Essa é que é a parada Pega minha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 Linda o no cara, você termina com ela? <risos> Sabe PQ, que esse é meu egg e a Porque o que vale pra ela, otário, também tem que valer para você. Eu sei que vale, parceiro. Tá Por isso mesmo eu tô rimando e ela tá assistindo o que eu tô mandando. Qual que é a fita se ela der selinho em outro mano? Qual que é, mano? Tá castelando? Vai, Vai se fuder.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 ao argumento que foi meu contra mim Eu já vi que, mano, você não consegue evoluir mesmo tanto que é ruim Ele não pegou o meu argumento Esse parceiro não rima, só trava Aí cuzão, você não é MC Você pegou e montou, distorceu minhas palavras <risos> <risos> ha, Você baixou igual o Romário Só que comparar com o Altão Tipo Ralante você vira um otário <risos>